Então, olá pessoal, eu hoje estou aqui com a minha avó e vou-lhe fazer uma entrevista. Então, olá avó. Olá. Não sei. Este é dito, eu ia ver uma coisa.